Eu realmente gostaria de tornar público isso. Agora que já passou, que nada dói, que isso se tornou algo irrelevante na minha vida e que a bagunça que você causou já foi organizada, agora eu resolvi falar. Maturidade é sobre isso, né? É poder falar sorrindo do que um dia doeu sem se colocar em dúvida. É ter coragem de dizer o que você aprendeu e talvez ensinar outras pessoas sobre o que um dia foi uma dor e não é mais dia desses, eu vi uma frase rodando a internet. O que você diria para a última pessoa que você amou? Tudo o que eu diria, eu disse olhando nos olhos, e não me arrependo. Eu só queria que você soubesse quem eu fui nisso tudo, e acho que você sabe. Você sabe que eu te dei o meu melhor, e você? Se o que você me deu foi o seu melhor, eu não ousaria pensar qual seria a sua pior parte. Eu realmente queria olhar nos teus olhos e dizer o que precisava ser dito. Eu poderia ter te bloqueado, te enviado uma última mensagem mandando você em se fuder e nunca mais te ver. Mas sabe por que eu escolhi assim? Porque eu queria jogar nos seus braços a merda que você tentou jogar nos meus. O que você me deu precisava ser entregue ao verdadeiro destino. Comigo só ficaria o amor que eu aprendi a ter. O amor que você dizia ter e talvez... Só serviço para é pra você. E eu lembro que falei exatamente assim. Eu só queria que você soubesse que você foi a minha maior decepção. Eu só quero que saiba que tudo que eu te dei foi de verdade. Tudo que eu fui até aqui foi real. Você teve a oportunidade de viver isso e perdeu. E de verdade eu sinto muito por você. Porque por mim, se for pensar bem... Não perdi muita coisa, a não ser um pouco do meu tempo. Eu só desejo que você aprenda a ser bom pra alguém. Que jamais repita o que você fez com outra pessoa. E que se alguém te encontrar por aí, que te encontre em uma outra versão. Porque essa não tem muito pra somar. Até nunca mais. Não derramei uma lágrima sequer. Mas por dentro, estava chovendo. Levantei a cabeça, me despedi com um beijo na testa e saí sorrindo. Saí sorrindo por ter a certeza de que não estava perdendo nada. Estava ganhando naquele momento que te deixei ir.